Opa, tudo cada vez melhor, Rogério Peixoto aqui. Eu quero conversar com você agora sobre um assunto que foi divulgado ontem no Fantástico, falando sobre os motivos pelos quais a Lady Gaga não pôde comparecer ao Rock in Rio. Bem, é, logo no início da reportagem, a repórter ela faz uma pergunta que é a seguinte. O que é que está acontecendo com a saúde das estrelas do pop? Porque além da fibromialgia, foi discutida também a questão do lúpus. Né? E eu acho que... Há uma pergunta mais interessante, mais inteligente, mais importante a ser feita nesse cenário. É, como lidar com a fibromialgia que atinge tantas pessoas, pessoas simples assim como você, como eu, e também as estrelas do rock? Eu acho que é, todos nós precisamos prestar atenção mais a, a essa questão o que é que podemos fazer diante da fibromialgia que atinge aí 5% da população mundial. E que vai muito além da dor, vai muito além da dor crônica. É, as dificuldades cognitivas também são claras, a questão da depressão que acompanha os pacientes que sofrem com fibromialgia é muito comum. A névoa fibro, que são os lapsos de memória que a pessoa passa a ter. Então há muito mais coisa por trás da fibromialgia que apenas a dor, a dor generalizada. E tem muita gente ainda que não sabe identificar muito bem o que, que é a fibromialgia, como que é o diagnóstico disso, até porque não existe um exame clínico que diagnostique a fibromialgia, é, o, que, o que há normalmente é um, um efeito de, de exclusão, você vai excluindo uma série de, de, de outras doenças que poderiam ser, e aí quando você chega no final desse, dessas possíveis exclusões, você é diagnosticado então com a fibromialgia. Eu acho que ah, mais importante do que isso também é a gente ter clareza a respeito de um fator, a cura para fibromialgia, pelo menos para as pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu ajudei a resolver esse diagnóstico, essas pessoas se dizem hoje curadas da fibromialgia, porque não sentem mais os sintomas e, e vivem uma vida é, normal, elas têm uma qualidade de vida normal, como qualquer pessoa que não sofre com fibromialgia hoje em dia. Então, se isso é cura ou se não é cura, eu acho que é, você tem que perguntar para quem realmente passou pelo processo e que conseguiu resultados positivos. E mais, é, entender que o que elas reportam é que elas realmente conseguem viver muito melhor hoje do que antes. Então, eu vou deixar inclusive no link na descrição desse vídeo aqui, é, vou deixar na descrição desse vídeo aqui uns links é, onde tem essas pessoas, algumas das pessoas com quem eu trabalhei, não são todas, mas algumas pessoas, vou deixar três nomes, vai, três é, entrevistas, três depoimentos com pessoas que passaram pela, pelo um processo comigo, usando o método que eu ensino, e que hoje vivem realmente muito melhores, sem todos os sintomas que, que viviam antes. E acho importante a gente parar de alimentar essa indústria farmacêutica, na minha opinião, existe uma, uma grande máfia que, que alimenta essa indústria, onde médicos estão pouco se importando com a verdadeira saúde das pessoas, e estão se importando de encher seus, seus bolsos, né? com os conchavos que existem aí, eu não tenho provas sobre isso, mas eu de verdade acredito que isso acontece, a gente ouve né, aí por detrás das portas que, que existem coisas assim, mas enfim, isso aqui não é o, o foco da nossa conversa, o foco é, existe sim pessoal do Fantástico, cura para fibromialgia. Procure melhorar a qualidade da sua reportagem, procure melhorar a pesquisa que vocês fazem a respeito disso, para que vocês possam informar as pessoas que realmente sofrem com isso e que realmente querem a melhora, que querem voltar a viver como antes. Porque existe também, infelizmente, do outro lado, pessoas que querem aproveitar dessa condição para se aposentar, né? então há brigas aí, no, enfim... Pessoas buscando uma aposentadoria no INSS diante da, da questão da fibromialgia. E eu de verdade acredito que é muito melhor você recuperar a sua condição de, de saúde, recuperar a sua condição de poder trabalhar ativamente, ganhar a sua vida dignamente, sem dor, do que ter que ficar encostado ganhando uma merreca que seja aí qualquer e continuar vivendo cheio de dores cheio de problemas, de verdade, eu acredito que a qualidade de vida é mais importante do que qualquer dinheiro que o INSS possa pagar, mas isso é só uma crença minha, é, eu acredito que viver bem vale mais a pena do que viver encostado, é, viver inválido ganhando um dinheiro aí do INSS. Quero deixar. Esse alerta, quero deixar essa, essa chamada clara, que existe sim saída. Eu não estou falando que o que eu ofereço é a única saída, eu acredito. A física quântica já fala sobre isso, as neurociências já vêm trabalhando com isso também há algum tempo. E se você se informar mais, se você buscar estudar um pouquinho mais a respeito dessas coisas, você vai ver que a mente e o corpo, eles têm o poder da autocura. E você pode, sim, resolver tudo o que está acontecendo contigo hoje. Mesmo que você não saiba a origem. Aliás, a origem eu posso te dizer. Quer saber? A origem de todos os seus problemas, você nasceu. Se você não houvesse nascido, não teria todos os problemas que tem hoje. Né? Eu, eu falo isso num tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade. E eu não vou expandir isso nesse vídeo agora. Algum material meu aí pela internet... Se eu não me engano, lá no blog, onde eu falo sobre isso. A origem de todos os seus problemas, a causa de todos os seus problemas. Se te interessar, eu posso deixar também um link aqui na descrição do vídeo para esse artigo. E aí você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas o fato é fantástico. Mídias, atenção que vocês estão divulgando. Vamos falar de coisas boas. Vamos trazer uma informação mais positiva para as pessoas. Do que ficar simplesmente enchendo a mente da gente com informações positivas. Mentirosas com informações que mais causam mal do que causam bem. Eu quero dizer que estou à disposição de quem quiser conversar, de quem quiser entender melhor o que, que acontece, e de quem quiser experimentar esse processo, e esse programa, para que você possa viver com a qualidade de vida que você merece. Um grande abraço e experimente a paz.